Olá, dando continuidade à série do meu primeiro drone, hoje trago os vídeos mais esperados que é a configuração do drone. Eu dividi a configuração em vários vídeos e hoje começa o primeiro vídeo da configuração. E já sabem, no final se gostaram do de vídeo, demonstrem compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos é só subscrever e assim ficamos todos a aprender. da série do meu primeiro drone eu configurei o rádio mas antes de configurar o rádio fiz reset e ele fazer reset isso implica que todos os receptores que o rádio tenha sido bindado os tenha apagado por isso tenho que fazer outra vez o binding aqui ao receptor por isso é muito simples é chegarem aqui aqui nos pinos onde diz B VCC é meter aqui a chavezinha aquela chave com o próprio receptor atrás, ligar uma bateria 3S. O receptor vai ficar assim a pescar muito rapidamente. Depois é só carregar aqui no binding, ligar o rádio e ele automaticamente faz o binding. Está tudo feito. Ali é a luz, se tudo correu bem. A luz agora fica a pescar mais lentamente. Depois é só desligar o drone. Tirar a chave. Guardar a chave. E voltar a ligar. Se ficar uma luz constante, quer dizer que o receptor está blindado com o rádio. aqui, logo até no rádio, Aparece logo outras informações. Essa é a primeira coisa que temos que fazer antes de começar a configurar a APM. A segunda coisa para os íntimos isto é o nível. para o pessoal normal como eu é o um nível ver se a mesa está nivelada como se consegue ver aqui na bolinha está quase nivelada mais ou menos é tentar ficar a bolha o mais central possível e assim nesta posição também estar nivelado, o mais possível. Por aqui o nível de lado que eu vou precisar dele, mais que um bocado. E não se um que isto é mesmo verdade. Segundo passo. desapertar o GPS e deitá-lo. O terceiro passo vai ser é ligar a APM ao computador. Ter aqui o dedo em cima da APM para ela não se deslocar quando não só está a fazer força a, cargar, a tentar encaixar o cabo. Tenham muita atenção nunca liguem a APM com a bateria aqui conectada, se não queimam a APM. Ora ligou, mantenham o rádio ligado na operação. Depois chegam aqui ao programa, procuram a porta que está ligada à APM, no meu caso é o COM5, aqui na velocidade, ponham 115-200. venho aqui em ajustes, ajustes iniciais, venho aqui instalar a FreeMoeira. vou dizer que é APM. está a perguntar se eu tenho certeza se quero carregar eu digo sim ele está a dizer que a APM 2.6 já foi reformada já está aposentada que já não vai ter mais atualizações mas está a dizer que vai carregar a última versão disponível para a placa a gente diz sim ele vai fazer agora está a fazer o download da atualização da placa para a última versão compatível com esta placa porque esta é uma placa descontinuada eu no início do vídeo eh, referi a isso que era uma placa que já não havia mais era, porque já foi atingido o, o máximo que conseguiu o um software fazer nesta placa por isso é que depois há outras, outra placa que é a Pixel, que esta aí é a continuação desta agora esperar um bocadinho agora então, está a fazer o updating da, do firmware já está a trocar o firmware por o, o mais recente da placa. Todas são APM 2.6, só que depende do, do fabricante. Como isto é um, um firmware e um hardware livre, todos podem contribuir para construir a, a placa. Há certos fabricantes que constroem a placa de maneira diferente, e por isso nem todas as versões do firmware são compatíveis. Umas com as outras. Por exemplo, esta aqui suporta a última versão do firmware sem qualquer tipo de erros. Não tenho encontrado nenhum erro. Lembro-me que o firmware anterior, encontrei erros. A APM ficava um bocado desorientada. Duas versões anteriores do, do que esta nova, uh, estava a 5 estrelas. Eu tive que instalar uma versão mais antiga. Uma versão ou duas mais abaixo para conseguir a APM pela primeira vez funcionar. Isso depois é aqui, algures que diz. Mas só vem aqui, depois é aqui, algures que diz que podemos carregar, fazer o carregamento de, um de um firmware anterior. Já está aqui embaixo para selecionarmos um firmware anterior. Clicamos, escolhemos o firmware anterior, uma versão mais abaixo e instalamos. Se esta última versão não for compatível, se começar a ter muitos erros o que é recomendado é instalarem o firmware mais abaixo um firmware anterior mas se compraram de um fornecedor fiável aí sim, aí a última versão vai funcionar sem qualquer tipo de problemas agora está a verificar o firmware para ver se está tudo ok continua a pescar que é, está a trocar informação entre o computador e a placa A luz verde ali está sempre contínua. Ponto, está feito. Agora, não é preciso desconectar. Basta só chegar aqui ver qual é a, a, a porta. Mas essa aí já tínhamos visto que era a porta como 5 Deixar aqui no 115-200 e conectar. Ele agora vai fazer uma leitura mais demorada. Porque vai estar a carregar tudo de origem. Agora viemos aqui para a primeira página. Para o primeiro separador. Agora venho aqui em config. Configurações e ajustes lista de todos os parâmetros que é o parâmetro list venho aqui ajustar no padrão que é fazer o reset ele vai dizer que vai limpar a APM e pôr de fábrica com configuração de fábrica eu digo sim ele agora diz que está a fazer o reboot e para depois voltar a conectar eu digo Ok, desligo a placa, volto a ligar a placa ao computador, já reiniciou. Quando está reiniciado, é quando começa a pescar assim normalmente, fica com este piscar azul e vermelho, sem assim, tranquilos. E é só voltar a conectar, sempre na porta do vosso drone e sempre em 115-200 ele vai fazer esta leitura sempre a carregar a informação que tem de origem demora sempre algum tempo ora como eu fiz reset já não aparece ali a mostrar em que sítio é que estou mas isso não interessa para agora Venho aqui em ajustes iniciais. Clico aqui em wizard. Vamos aqui no wizard vou dizer qual é o drone que tenho. Que é um X. Para quem tem um TBS. Ou então para quem tem um drone de 6 motores. Ou um de 8 motores mas inversos que são 8 motores. São 4 em cima e 4 por baixo. Aqui está um de 8 motores. Aqui está um de 6 motores de 3 em cima e 3 em baixo, tenho aqui este modo TBS e tem este aqui de três motores que é tipo aquele helicóptero, tricóptero, como é que isto se chama, Bom, antes, o meu é em X, clico no próximo, do X continua a dizer que é este X, depois há aqui tipo Racing, com este formato, com este, mas é que é de 6, ou modo TBS, mas é o X, continua a ser em X para a frente, e agora vamos começar a calibrar aqui o nosso drone não se esqueçam o vermelho é para a frente do drone esta vai ser a nossa frente aqui este vermelho vai ser sempre a frente do drone tem que ter isso em atenção e vamos começar a calibrar o acelerómetro aqui do aparelho primeiro temos de ter o drone num sítio um nivelado agora ele está a dizer que temos de ter um sítio nivelado carrego aqui no espaço. Ele agora diz para eu virar isto para o lado uh, esquerdo. E não sei se consigo mostrar aqui a nivelar. Eu vou ter que nivelar o drone. Deixá-lo mais nivelado por cima. E carrego para o próximo. Ele agora diz para eu virar para a esquerda. E eu tenho que deixar deixar Acredito Acreditem que isto muda muito. Eu já a primeira vez que eu fiz isto, não fiz isto e não tem uma diferença quando fiz isto. Ali para o próximo. Agora diz que o nariz é para baixo. O nariz é o vermelho, por isso o nariz tem que ir para baixo. E aqui é igual. Deixar o mais nivelado possível. E carregar para o próximo. Agora diz que o nariz é para cima e tenho que fazer o mesmo, pegar aqui no, no nível, para quem não sabe trabalhar com nível é deixar a bolha entre aqueles dois risquinhos, carregar para o próximo e agora vem o porquê de eu ter deitado aqui o, a bússola, a bússola não aqui o GPS, o GPS está aqui deitado que é por causa disto agora. Carrego para o próximo e pronto. Está feito. Assim temos o acelerómetro configurado. Bem calibrado. Agora, para quem estiver a ver e que nunca tenha visto um nível. Estão a ver aquela bolinha. Quando a bolinha estiver ali entre aqueles dois riscos. Quer dizer que está nivelado. Porque estava a trabalhar com o o nível ao alto. Eu chegava ali, ficava mais ou menos ali assim naquela zona. Cargava para o próximo passo. Ora, agora, carregamos Inex. Ora, aqui para calibrar a bússola. Vou calibrá la noutra altura. É a carregar Inex. Aqui a perguntar se eu tenho o um, um, um Power Mode. Não tenho. Por isso eu ponho aqui o zero e próximo, se eu tenho algum sonar digo que não, próximo. Aqui para calibrar os pontos do rádio, deixo depois mais para a frente. Aqui é os modos de configuração, também dá para configurar mais para a frente. Isto tudo que eu estou aqui a fazer posso alterá-la mais para a frente. É aqui já dizer que sentinuzou o GPS, quer dizer que o encontrou, já podemos pôr que o GPS no ar que já não é preciso aqui andar a tombar o GPS. Carregamos em Next. Aqui mais para a frente trata-se disto, Next. Este aqui é igual, Geofence, Next. Aqui para eu visitar aquela página onde instalei o Mission Planet. E para ver lá a informação toda que lá tem e carreguem. Ok, está feito. Ora, tudo aquilo que eu fiz está aqui para baixo no hardware principal. Ora, aqui, no, aqui é o frame, mas isto aqui a gente já configurou. Fazer é que é o frame tipo X, calibrar o acelerômetro. Aqui a gente já fez, é aquele onde andámos aqui a frente do nariz para a frente, depois para o lado direito, depois para o lado esquerdo, depois para trás, depois pernas para o ar. Aqui é para nivelar o drone. Para o drone ficar no sítio nivelado, e pronto. Está completo. Aqui no, no compasso que é a bússola. Carrega é aqui em APM e compasso externo. Ele automaticamente preenche logo aqui isto tudo. Mas se não preencher, tem que. Habilitar aqui o compass obter a declinação se não tenho que escrever aqui manualmente e, e descobrir o offset também habilitar aqui depois no compasso este é 1 clicar em usar este compass uma montagem externamente procuro aqui o Roll a 180 e o YOL a 45 porque aqui dentro isto está meio atravessado, está aqui assim numa configuração estranha e se tem um, um GPS de origem e nunca o abriram, ele vai estar -me aqui meio do lado, meio atravessado, e a gente tem que dizer aqui ao é programa que isto está a 45 graus rodado para o lado. Vocês aqui a seta vão ter aqui uma seta, inicialmente metam uma seta para a frente, porque depois vamos andar à procura do norte. O norte eu vou depois procurá-lo no outro sítio. Não aqui, não vai ser procurar no norte, vai ser num sítio onde não haja casas, nem, nem nada disso. Vou aqui para o meio do mato, para não haver interferências magnéticas. E assim consigo encontrar mais exatamente o norte, que é para o drone ficar mesmo certinho, bem afinado. Ora, de seguida, aqui para calibrar o magnetómetro, irei fazê-lo na altura onde vou procurar o norte, porque tem que ser num sítio onde haja o um mínimo de interferências elétricas. Por isso tem que ser num sítio aberto e amplo e com acesso à internet. Ver se consigo no fim do vídeo mostrar-vos isso. Daqui não mexeu mais nada, é só configurar como eu tenho aqui no computador. A seguir...